Salve amantes da Sado, bem vindo ao sábado na Brasa. Hoje nós vamos mostrar aquele tira-gosto do que vai ser o Churras Blumenau. O evento vai acontecer em agosto aqui na cidade de Blumenau. Estamos aqui no evento de lançamento, vou mostrar os detalhes para vocês. Bora lá? Tamo junto? E aí eu cheguei aqui, a primeira pessoa que eu encontro é a Lu aí, ó. Tá com salmãozinho. Opa, vamos virar aí. O que, que vai ser aí, Lu? Salmão na prancha. Ai, tá coisa linda, hein? Tá é bonito. Vamos preparar isso aí. A Luca é do Desandou a Maionese. Vou deixar o Instagram dela aqui depois. Você segue a bicha que tem várias <risos> coisas boas aí. Vamos, vamos lá para Maravilha também. De novo, né? É, mais uma. Foi lá em Tortoca, né? Aquela em casa. <risos> Ela toca o cachorro <risos> E olha como que tá a carne Daqui a pouco ela joga o cachorro novo E aí grande boa, tô aqui com o Emerson, que é o fundador do evento aí Emerson E aí, tá galera, bem, como é que estão? Pessoal do churrasco aí, tudo certo aí? Ah, esse cara o que tá fazendo o um negócio acontecer E o que esperar aí do Churras Bomel? Então, é, Bomenau Churras, Special é um evento que tá sendo desenvolvido desde 2017 é, ele era para ter acontecido ano passado Por conta da pandemia a gente acabou não, não, não Executando a, é, o evento né? Esse ano a gente veio com, com O objetivo de realmente Executar e fazer isso acontecer Nós temos os melhores assadores do Brasil E também fora do Brasil né? é, Shows nacionais O melhor da culinária E o melhor da, do churrasco vai estar aqui em Blumenau Nosso objetivo é fazer o maior evento do sul do Brasil né? Aqui em Blumenau E quem sabe trabalhar para para crescer e ser o maior do Brasil e os nomes fortes aí que tá para vir prevendo aí. Ah, a gente tem todo mundo aí, tem o Roberto Barcelos, tem o Bolinha, tem o, o Panhoca, Bruno Bebequei, é, Basílio, Alu, cara, o Fede Petit, Fede Petit, então cara, tem muita gente boa, muita gente de fora muito, muito fera, o festival vai ser muito fera mesmo é. vai ter evento e hoje a gente está aí com o pessoal, só para dar um gostinho do que, que vai ser o evento lá em agosto, né? festa de lançamento hoje, né? 21 de agosto é o, é o lançamento Todos os camarotes já esgotados, não existe mais camarades para o evento, foram vendidos 26 camarotes em 6 dias. Então, é, né, é. To, to, totalmente vendido. O evento a gente é, espera mais ou menos 5 mil pessoas no evento. E quando que vai liberar a venda para o público geral aí? Nós vamos fazer a partir de segunda-feira, segunda já vai estar na, na, nas nossas plataformas. Né? Acompanhe lá no Instagram, lá o Blumenau Chuvas Festival lá. E vai estar todas as informações lá a partir de segunda-feira. Eu vou deixar o link aí, pessoal, lá embaixo aqui do vídeo, para quem quiser comprar o ingresso. Hoje é dia 1 esse vídeo vai entrar no ar aí no sábado que vem. Então já vai estar tudo liberado aí para venda. Beleza? Vamos Tamo mostrar junto, os galera. detalhes para o evento aí para vocês. Tamo junto, obrigado, gente. Valeu, pessoal churrasco. Um abraço. Valeu. Agora nós viemos aqui na área do Kit Master nosso. Kitmaster Master da casa hoje é o Júlio. Aí, que está preparando beleza? aí? Então, vamos ver aí. Hoje a gente está preparando cupim, costelinha e o famoso brisket. É o brisket ali. É. Brisket, que é o tradicional do American Barbecue e o cupim, que é o corte brasileiro do American Barbecue. Eu vou mostrando o um detalhe aí desse assado para vocês aí. Valeu, galera. Um abraço. Até depois. Bom, agora vem aqui com o Mica, que é um dos assadores, até assador, né? Assador também, assador também. Eu sou sócio do evento agora. É, sócio do evento, <risos> também tá ajudando na curadoria do evento aí, né? fazendo todo esse assim processo isso aí. aí. O que, é que esperar de hoje aí, do lançamento? Ah, o lançamento, ele tem, ele tem que ser tão bom quanto o nosso evento. O Michel aqui, parceiro nosso, a gente buscou bastante parcerias. Então, a gente tem muita gente que acreditou é na gente agora desde o início. Está é, tomando uma proporção que a gente não esperava, né, de coração, né? A gente começou com uma ideia em 2017, a ideia do Emerson. E foi só crescendo, crescendo, crescendo e hoje esse primeiro evento é para a gente sentir como vai ser. A galera viver o que a gente já está vivendo desde 2017. A gente buscou grandes parceiros, a gente agradece de coração quem acreditou é já desde o início. Essa festa aqui é exclusiva pros patrocinadores, pro Michel, que tá ajudando a gente com comprar a parrilha aí. Sensacional, compra pra parrilha desse show, que é sensacional, caralho! Então aí, ah, ó, isso que ele nem bebeu podia. ainda. Não, daqui a pouco ele vai começar. É. Depois deixa para nós. Resolvendo, vamos pegar o um bicho no rio aí final do evento. <risos> vamos Ju. Estamos aqui na estação da Glenda Araújo, Tava mexendo com essa parrilla. Vamos ver o que ela está fazendo? Ei, Glenda, o que está bolando aí? A gente está finalizando uma picanha para servir com carbonata de entrada para a galera já começar a sentir o um saborinho na flor. Ah, está bonito isso aí, hein? Vamos lá! E continua a nossa assada, vamos lá! Rapaziada, e aí nós no evento encontramos quem, ó? Edson do Loguapo. Fala, galera, beleza? Quem tá aí? Ah, tá legal, né, cara? Ah, tá tá bem legal. O lançamento do evento tá, tá bacana. Olha essa sala aí, pô. pô tá, tá show demais. Tá demais, cara. Aí, ó. Galera aí, queimando. Galera. A luz já tá galera. em outro galera. planeta. Galera. É isso aí, rapaziada, então finalizando aí a cobertura do nosso evento, Churras Blumenau, Edson! Gente, pessoal, Churrasco, dia 21 de agosto de 2021, Blumenau Churras Festival, todo mundo acompanhado aqui com a gente, aqui na Brasa, parceiro demais. Vamos fazer tamo mais junto. vídeo, vamos fazer mais conteúdo aqui na cidade de Blumenau, até o Blumenau Churras Festival, tem muita coisa vindo aí. Um abraço, gente! Valeu, tamo junto! Esse foi o nosso sábado na Brasa!